Olá, minhas guerreiras e meus guerreiros de plantão. Eu sou professor Emílio Júnior nesse treinamento. Eu irei ensinar vocês a trabalhar essa parte de baixo do abdômen. Vamos queimar essa gordura. Aliado sempre a uma dieta. Sem dieta, não tem resultado. Então, para isso, você vai necessitar de um tatame ou um colchonete ou uma toalha felpuda. Vai deitar em decúbito dorsal. Deitou de costas. Dessa forma. Vai posicionar o seu a parte dos seus glúteos em contato com o solo, fez a extensão dos seus braços, você vai tirar essa parte do seu tronco um pouco do contato com o solo, então eu não estou aqui ó, deitado com a cabeça, eu elevo meu tronco dessa forma, contrai o abdômen. Faço a extensão de ambas as pernas e elevo a perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna, direita perna, esquerda, perna esquerda, perna direita. Só esse movimento. Só que lembre-se: vai tirar suas costas do contato com o solo. Contrair o seu abdômen. Contrai, sente o alto. Sente o abdômen contraído. Faz a extensão das pernas. E faz só esse movimento aqui. Vamos lá. Isso. Vamos embora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fizemos 13 repetições. Foi o limite que eu consegui ficar fazendo esse exercício. Emílio. Então eu devo fazer 13 repetições? Não, você não deve fazer 13 repetições. Você vai fazer quantas repetições você conseguir executar de maneira correta. Não adianta fazer, tentar fazer 13 se você não aguenta fazer 5. Não adianta querer fazer 13 se você pode fazer mais do que 30. Então, você é a melhor pessoa para saber quantas repetições você vai conseguir fazer. Tá bom? Eu sou o professor Emílio Júnior. Não é inscrito no canal, não é inscrita. Inscreva-se, dá essa moral aí. Até o nosso próximo encontro.